Essa é a casa da Mega Sena? Essa é a casa da Mega Sena, cara. Olá, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o meu amigo Fernando trouxe eu e a Thaís aqui em uma lenda nova. Uma casa, dizem que é assombrada, conhecida como a casa da Mega Sena, né Fernando? Isso é a casa da Mega Sena, Qual é a Thiago? história aqui do local? Conta aí pro pessoal. Pessoal, essa, essa casa aqui é o seguinte, Thiago. Aqui morava um homem chamado aqui, Seu Francisco, né? Seu Francisco. Ele morava, ele a esposa, e tinha dois filhos. Aí, ele sempre que era acostumado a jogar nesse negócio da Mega Sena, Sim, esse negócio de loteria. de loteria aí, aí ele ganhou. Ele ganhou na Mega Sena? Ele ganhou, aí os bandidos ficou sabendo que ele... No tempo antigo, o pessoal guardava o dinheiro em casa. Sim. Aí os caras ficou sabendo e veio... E você Só tinha falado cara. que ele ganhou, mas ele continuou com a vida dele ele aqui normal, né? E aquele povo gostava de guardar dinheiro em casa, então os bandidos ficou sabendo veio aqui, assaltou, né? Ele queria defender a família. Você os falou bandido. que fizeram a mulher dele de refém? Os filhos? Fizeram os filhos, né? Os dois filhos de refém, a mulher dele. E ele quis defender a família e os bandidos matou, matou ele aqui nessa casa. E, e a família daí sobreviveu? O que aconteceu? A família ficou aí, eu acho que foi embora, né? Desgostou aqui do local e. e ah, foi eles abandonou Abandonou ele. Mas é assombrado aqui? Diz que é assombrado. E ele o espírito ficou revoltado, né? São Francisco, São Francisco foi revoltado. Hoje a gente veio para dar uma explorada aqui no local. E quem sabe a gente voltar de noite, de madrugada, para fazer a investigação e ver sim. se tem alguma coisa aí mesmo, é, né? É. O pessoal mesmo fala que aqui é bem, bem terrível mesmo. Porque ele fica aqui por, por ser, né? Ele ficou revoltado aí que, que fizeram aí. Né? E não assim, é uma casinha simples, né? Já dá para ver que é uma casona. É. Mas aí, a casa já, ele já tinha antes de ganhar na Mega Sena. Eu não sei se era dele, mas eu acho que era dele sim, Thiago. Ah, Essa casa aqui. É. É, pessoal, aqui é uma casa muito conhecida, né, ô, Fernando? O pessoal fala muito aqui da, na região, ó, a casa da Mega Sena, que é uma casa abandonada. Antigamente, eu acho que ele foi muito conhecido, né, por, por ter ganhado, né, Thaís? Tá uh -huh. né? Eu acho que ele ganhou, ele deve ter falado que ele ganhou. e os não, não, É, o é pessoal inocente, né? Eles falam e os bandidos bem pra assim. Bom, pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal e venha conhecer a casa da Mega Sena. Nossa, olha essa casa, né? E não tem mais janela, né? né? É. Vamos Eu dar uma olhada ali atrás da casa? Parece uma casinha grande, que o lago. Lago? Ah, é, ah tem isso. mesmo. Quase, Olha, coisa linda, hein? É. E tá o tempo de chuva, gente. O seu, o seu Francisco ele tinha uma, uma visão bonita aqui, hein? Cara? Tinha, rapaz. Isso aqui era gostoso, né? Top, velho? não dá para nós ir mais, né? tá? tá Bom, lá, aqui, vamos né? ver aqui, ó. Será que ele era o dono aqui da propriedade? Então, o senhor gosta de morar aqui, morar um caminho sempre de Eu acho que ele cuidava aqui, ah, mas ele que um caseiro assim, é, não, né? Depois comprou, vocês falam? Ou não, nem chegou? Não, ele, não sabe, sabe né? Da Sena. Se ele chegou a usar, né? Porque os bandidos... Cara, ele chegou e ele continuou na vida dele simples aí, né? Sim. No Sim. sítio. E eu acho que não dá pra ir aí não, Morar Olha esse plantão aí. Olha o facão. Deixa ele cortar, Tiago. Olha oh, o Fernando limpando no caminho. Aí, ó, oh, Por isso que é bom o facão. um pezinho de goiás. É, é, é, fora, fora não tem muito que, tem que, tem que ver não. não. Cheio de mata. Ih, não vai dar pra entrar aqui, não, gente. Dá pra abrir um caminho, né? Fernando céu, do céu, cuidado de cobra, cara. Nossa senhora. Olha o sofazinho do seu Francisco aqui, hein? O seu Francisco na hora da tarde devia sentar tá aqui, tomar um cafezinho, só ficar olhando né? lá. Sítio, então? gostoso aqui né? Paisagem, Aí tem o, o tem resto aqui. da varanda aí. Tô com medo de pisar aqui, cara. Mas será que ele ganhou na Mega Sena Supremo Máximo? Será? Eu acho que foi, Tiago. Caraca. O pessoal já... falou que tinha que ganhado na bolada. É, então. O ganhador da Mega Sena. Foi a bolada boa. Caraca, velho. É né? um sopadão aqui, Nossa, né? meu sonho era ganhar num, num jogo assim de Mega Sena. Imagina. Também. Eu acho que o dinheiro que ele tinha, né? ele comprava tudo o que você tem para bolar o Imagina. Eu acho que não deu nem tempo, né? É. Ah, os caras já... Pra cima, é né? Essas pessoas simples, né? Talvez saía. Tinha muita amizade, né? Pessoa antiga tinha muita amizade, amizade. né? Uhum. Ah, eu ganhei. E todo mundo então, aí... Talvez a cidade aqui é pequena, né, cara? Todo mundo sabia. Ah, Saiu espalhando, e, né? Saiu espalhando. Uma portona aí. Licença. Dá licença. Licença. O que? um bicho ali, tem um urubu ali que já. Já foi dessa pra melhor. Aí, não pode mostrar muito ainda. Então. Aham. Uh -huh. Ó, tem uma janelona aqui, ele tá bem. Olha aqui. esse teto, tudo colorado. Cara, cozinha é enorme, E né? é de laje, gente. Ó, tem uma janelona aqui outra aí. Cozinha enorme, aqui, hein, Fernanda? Eu acho que a cozinha aí é sala aqui, não é não? Ah, você acha que era dividido? É. Ah, pode ser mesmo, né? Tá ali cozinha junto, né? Sali ó. Cozinha junto. Eu acho. Verdade. Piso, ó. Ah, é uma casinha boa, gente, de laje. Boa, boa, boa, boa mesmo. Top. Olha o banheirão. Banheirão, mesmo. Só oh. cabe um também. De laje também. É, Entra e mostra tudo. Esse negócio verde aqui, eu acho que é boludo. É boludo do teto? Negócio de sabonete. Tipo pendurar toalha, pendurar toalha. Tem então, cabide pendurado. Esse aqui é um cabide antigo. É cabide? É. Cara, chegando, hein? Que você... Quer levar, não, Thiago, pra você conhece suas roupas? É Aí o Francisco te acompanha. Embora, <risos> aqui... aqui é um quarto, ó. Será que esse aqui era o quarto dele? Não é uhum. é o quarto dele. Bom, né? é. Olha lá, cara, Olha lá, Thaís. Tá tá Bonita, né? Some de e a Marta tá tomando conta. Mas eu acho que ele comprou esse Se ele não comprou, ele vai comprar, né? bolada, né? Então. Mas se ele tivesse comprado, talvez a melhor dele de os filhos. Eles sobrevivam, né? Talvez ele ficado aqui, né? Ou o né? Pessoal, como o Fernando passou a lenda pra nós, a gente não sabe muito. O Fernando também não sabe, né, Fernando? Fernando temos que passar um pouco da região. Passaram pra você que era a casa da Mega Sena, que ele tinha ganhado e que ele. É que foi assaltado que... e faleceu, né? Nossa senhora, então, assim, ó, você estava sabe onde é que na casa da Mega Sena? Daí a gente perguntou a respeito. Aham. Aí falaram o local. Tá onde? Tá a Tem gente que vê, hein? É. Ó. É. Bom, acho que deu mais tempo. É, fiz também. Hein? As portas eram. A Mas aqui era guarda-roupa, né? Ah, aqui é um quarto grande. Era é um guarda-roupa? Nossa, era um guarda-roupa, ó. Se foi com o tempo. Isso é. aqui, ó. Isso aqui é o quê? Colchão? O que é isso? Estranho. Pai, saí bicho daí, ó. Socorro. É. E a janela foi tudo quieta. Quatro. Uma parte tudo quieta. Ah, o pessoal hoje que vê que dá para aqui fazer dinheiro. Parece que tem uma coisa embaixo, aqui, cara. Tá vibrando aqui, cara. Pô. Pode estar Tá sair. cheio de abelha aí, mano. É. Deus me livre. Eu também tô escutando. Não, levanta não, se for a abelha. Ou tem um celular ali, porque tá vibrando, te juro por Deus. O celular não é, mano. É a que tem embaixo, tá no né? Não, não ela vai ser picado. Escuta, escuta. Eu escutei. Ah, Não, mas esse é daqui. Tava vibrando ali. Aqui debaixo, né? É, você sentiu? senti. Ah, não que não tem como debaixo, não Ah, gente... Nossa que senhora, que sai! Que é? Sai! Gente, o que que era? É marimbondo. É Meu Deus do céu. É? Sai! Nossa senhora. É é? Caralho, você chegou a ver? Sim. É. Ponto, meu Deus, nossa, eu, Deus. Nossa, eu olha, falei que você vocês piar. não mexeram. Tiju, por Deus, que vibrava igual um celular, tá? Eu tava em cima, vibrava igual um celular. Você chegou a sentir vibrando? Vibrava igual um celular, cara. Olha aqui, você cheguei pior. Tá doido, ah. tivemos que sair correndo da, Mega, da casa da Mega Sena, cara. Galera, Caramba. olha aqui como que eu Se eu der uma picada cara, eu vou postar na hora, filho. Te Tiju, por Deus, desse tamanho assim, ó. Deus me livre. Pretão, não era? Parece que tá voando lá, ó. Não tá? tá ó, só o barulho eu, eu sentei, eu, eu, eu tava bem em cima dele, assim, ó. Eu senti vibrando. Eu pus até a mão assim pra ver se era o meu celular. Uhum. Não era. Caraca Aí eu E eu fiquei esperando, não, esperando, tá esperando. Ponto, não. Começou a vibrar, cara. Na hora que eu borguei lá, nossa, tá empesteado, velho. Desse tamanho, eu seu cavalão. Ele veio cima, hein? Gente, de tá noite, bem, cara? Não sei não, sai dá pra voltar, hein? Ah, então. Vai ter que esperar uns duas semanas, três semanas pra amenizar. Amanhã não dá pra vir, não. Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Não conseguimos ficar na casa da Mega Sena. Véi, te juro, mano. Você não pegou na, na câmera aí, mas, ó, te juro, desse tamanho, senhor. Parece assim, que ó. eu tô vendo lá, ó, na, na janela voando. Ele agora, tá aborçado agora. Empesteado, tá? Empesteado. Será que você conseguiu filmar? Não sei, Thiago. Caraca, velho. E eu te juro por Deus que eu tava em cima vibrava, parecia que tinha um celular, eu tava em cima do um celular vibrando. Tanta vibração que tava. Acho que eles mexendo as asas porque eu tava em cima. Uh -huh. Galera, ó. Encerrar por aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Oui